O IDAI aconteceu em março de 2019 e tornou-se notícia a nível mundial. Eu e a Raquel trabalhamos no Expresso e uma semana depois Todos os jornais começam a pensar como é que conseguem ir para Moçambique o mais rapidamente possível e a nossa forma foi uma semana depois apanharmos boleia de um voo humanitário da Cruz Vermelha uh, diretamente para a Beira. As coisas em Moçambique demoram muito tempo a acontecer, uma semana lá uh, de uma catástrofe é como se tivesse chegado no, no minuto seguinte, praticamente igual e, e reportámos um bocado o que é que se passava ali na beira e começámos a pensar como é que estaria o interior não é? e, que se na beira estava ali então no interior, no fim do mundo deveria estar algo inimaginável e começámos a ouvir falar de uma terra que era Buzi mas que ninguém conseguia chegar lá porque as estradas estavam cortadas com a ajuda de pessoas lá conseguimos um jeep e pronto, mal conseguimos fomos para Buzi Fomos os primeiros jornalistas a entrar em Busi, por estrada. E... e são essas imagens que se... que se vê na exposição de uma coisa que nem se percebe bem, se é mar, se é terra, onde é que estão as pessoas, onde tudo se funda. É um cenário antesco, catastrófico. E grande parte destas fotografias são o caminho para Busi, que é as pessoas que fomos apanhando quando a estrada abriu. O homem da bicicleta com os filhos, Fez não sei quantos quilómetros para conseguir comprar comida, que não tinham, porque a estrada estava fechada, não é? E é como se dando, perderam tudo e também não podiam sair dali para comprar nada, porque estava fechado. Então nós fomos recuperando histórias ao longo do caminho, mas nada nos prepara quando se chega a Buzi. Buzi é principalmente a Zona Baixa, que ficou completamente destruída e que era castanha. As, as fotografias a gente costuma dizer que parecem sépia. Parece que levaram ali um filtro, para não levar um filtro. Nós éramos as únicas pessoas com cor, limpas, não é? no meio daquilo que era, era tudo pintado a castanho. Não havia nada, não havia portas, não havia janelas, não havia casas, tudo, tudo, tudo estava castanho. E, e percebe-se, morreu muita gente em Búzios, Quem não conseguiu fugir para a zona alta, ninguém sabia nunca quantas pessoas morreram. Eles próprios não sabem, não é? Mas a verdade é que nós já apanhámos pessoas que, quiseram, que saíram da zona limpa ou da zona segura e que voltaram a casa e que já estavam a reconstruir passada uma semana. Não se, não, quase não se percebe que, que já havia ali algum tipo de reconstrução, mas uh, Moçambique é, eles têm muito pouco, principalmente aquelas zonas, que são zonas muito, muito pobres. E eles perderam o pouco que tinham, mas na, no dia seguinte já estavam a tentar recuperá-lo e os coqueiros que, caí, que caíram já era a estrutura da casa, as folhas também serviam para isso, estavam a queimar árvores também caídas para fazer carvão para a alimentação, e por isso mesmo, uma semana depois vê-se que aquilo, aquela miséria vai continuar e vai se agravar, e, e nos últimos números nós percebemos isso, mas aquelas pessoas no dia seguinte já estavam a tentar sobreviver outra vez. E eu acho que estas fotografias mostram um bocadinho isso. Não só a parte da beira, de, de tijolo, de cimento, e perdeu os telhados, mas que é muito mais fácil de reconstruir. E o busy que nunca será muito mais do que aquilo. Agora se calhar voltarmos, estão lá outra vez as tabancas e aquelas pessoas vivem outra vez na mesma miséria em que viviam, mas morreu, perdeu-se muito gente e isso é impossível de, de recuperar.